Vou começar falando aqui por essa faca do Kazé É uma faca que eu acho que nem ele tem noção Do quão rara ela é Essa faquinha aqui tá custando cerca de 20 mil reais. Ela é realmente muito rara, muito antiga E eu vou explicar o porquê Você sabia que o Kazé joga CSGO? Eu não sabia, né? Não tô falando do Casemiro, volante do Manchester United eu Tô falando do Kazé streamer, tá ligado? Eu quer saber que ele acompanhava Já veio ele com Gaules, falando da Imperial, da Fúria Mas que ele jogava eu não sabia Descobri hoje, porque eu vi esse clipe aí Hummm, chutou Deus. minha smoke Nossa, onde Um L Um L e um Liga Vamos ver aqui ó, Mentira É galera, tem um ali mais no... Mais um, mais um, mais um Liga, mais um Liga perto Tô certo Eu até tinha visto Vou com uma rodada, hein cabeça cabecinha, acho Perfeito, fraco No tapete sua. É, eu acho que sim, ele foi atrás de mim, né? Diogo, diogo. Moscou, eu Moscou. Moscou, é... <risos> Moscou. Ai! Diogo. Moscou. Um tapete, mas foi diogo. o puto, caralho, o cara ficou puto comigo. Além desse strike engraçado, parecendo um caminhão fazendo rotatória, me chamou a atenção também as suas skins. Esse clipe é de ontem, ele fez uma live jogando com Boltz, KNG. Eu vi as skins. E percebi que são skins raras, caras Fui atrás da Steam dele Não foi tão fácil achar, mas eu achei, vou explicar como e hoje eu vou mostrar pra vocês o inventário do Kazé E sua coleção de skins caras, raras Então se você quer ver quais são essas skins E aprender um pouco sobre esse mercado, vem comigo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Hoje, Steam inventário do Casemiro. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Ah, antes, rapidão, 790 mil inscritos, rapaziada. Meu sonho bater um milhão. Vai se inscrever no canal pra me ajudar a bater 800. Tá perto. Pode não parecer, mas seu clique é realmente muito importante. Vem comigo, se inscreva no canal, vai me ajudar muito.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 Pra achar a Steam do Kazé não foi fácil, tá ligado? Porque assim, se você coloca no Google Steam Casemiro, Steam Kazé, você acha várias steams, menos a dele. A Steam dele é meio que secreta. Como que eu fiz pra achar a Steam do cara? Eu vi que ele tava jogando com Bolts. Então fui até a Steam do Bolts, que eu tenho adicionado e tudo, é muito fácil achar a Steam do Bolts. Joguei a Steam do Bolts na GC, vi a última partida dele, que no caso foi essa daqui, ó, 16 a 8 pro time Bolts. E aí no time Bolts eu achei um cara aqui, ó, o Cazé Desbanido. Pelo perfil da Steam do Kazé Desbanido, eu achei a Steam do Kazé Desbanido, que também é uma Kazé desbanida eu Não sei porque tem sneak Não sei quando ele foi banido e porquê Mas é a do Kazé Ele diz ali Não sou eu Mas é ele E o inventário do mano Recheado É Vamos ver essas skins logo Sem enrolação Eu até pensei que essas skins Poderiam ser emprestadas E eu acho que são né Mas não todas Por exemplo Tem uma P2000 Que é dele Ele comprou Ele comprou do Boltz e faz tempo. Faz tempo. Isso porque na live dele, quando ele tava jogando CS lá com o Kain e o Boltz, né, ele falou sobre essa P2000, tinha comprado do Boltz e tal. Eu não sei se essas skins que ele tá agora são compradas ou emprestadas. Mas ah, são muitas skins. e são caras e, enfim, eu preciso falar delas. Já. Só não fica na minha frente, não. Ô, Boltz, <risos> quando, é que... <risos> Ai, <risos> eu quando é que eu comprei essa arma aqui de você? Fala aí. Essa aqui, cadê? Ele tem um Pô, ano, né? Comprou também. Pedo... Comprou também, viu? <risos> <mano>. Sem sacanagem, <risos> moleque. Batei 19 cabeça e um ano, cara, jogando. Esquece. Aí, dá na veia, dá na veia. <risos> Rapaziada, são 35 páginas Impossível eu mostrar skin por skin Então ele mostrar as mais relevantes Por exemplo, aqui nessa primeira página Nada, absolutamente nada de interessante Segunda página, também não Muito item simples, muito item barato Sem muita raridade Muitos adesivos, provavelmente, de cápsulas Que ele abriu do Major Antwerp 2022 Muitos adesivos mesmo Pelo que eu tô vendo aqui, ele abriu várias e várias cápsulas E não ganhou nada Nada de bom. O primeiro item interessante aqui do inventário do Kazé aparece na página 16, que, no caso, é uma faca Ursus, aço de Damasco, no caso, uma Minimal Wear, float 0.137, uma faca que custa 120 dólares, isso dá 650 reais. E essa faca não tem histórico, ou seja, é provável que o Kazé tenha dropado essa faca abrindo caixas Porque no database não está disponível o histórico dela Ou seja, eu não consigo ver de onde ela veio Por quais perfis passou Ou seja, é bem provável que ela tenha sido gerada nessa conta E outra, que ela está no meio de vários e vários itens ruins, né De uma mesma caixa, de uma mesma coleção Ou seja, tudo indica que ele estava abrindo caixas E acabou dropando essa faquinha Aqui na página de número 12, eu encontrei essa P2000 Como uma onda, Minimal Air, Track. Ou seja, com um contador de kill Aquela P2000 que ele fez a brincadeira com o no começo da partida Enfim, essa P2000 tem um valor aí interessante Custa aí em torno de 220 dólares Isso dá mais de mil reais, cerca de 1.200 Ou seja, pô, 1.200 reais por uma P2000 não tá barato Fato. Bem, depois, mais skins com baixo valor e baixa raridade, mais adesivos do último Major. E aqui na página 9, algo interessante. Uma M4-1S Print Stream Star Trek. A M4-1S mais bonita do jogo, na minha opinião, e na opinião também aí, da grande maioria da comunidade, é uma M4-1S que vale aí, cerca de 330 dólares. Uma skin lançada em dezembro de 2020 na Operação Presa Quebrada. Mano, é uma skin sensacional. Eu não gosto muito de M4-1S Trek porque eu Acho que a posição ali do contador Dirt Kills na M4A1S, mano, não soma, tá ligado? Pelo contrário, até atrapalha quando você tem alguns adesivos, como é o caso da M4A1S do Kazé. Essa skin dele tem três adesivos holográficos, né? No caso, três adesivos Runtime. E você pode ver que um deles, o contador Dirt Kills, está por cima. Então, eu, eu não gosto, né? Mas, não deixa de ser uma M4A1S sensacional e rara, né? Rara, não é à toa, que é cara. Mais adesivos, muitos adesivos, por sinal. Adesivos desse Major agora que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele prometeu. Provavelmente abriu várias e várias cápsulas. Continuou não ganhando nada de bom. E agora, na página 1 do seu inventário, itens raros, extremamente caros. Olha, aqui a parada fica louca. Vamos! Vou começar falando aqui por essa faca do Kazé É uma faca que eu acho que nem ele tem noção do quão rara ela é Essa faquinha aqui tá custando cerca de 20 mil reais. Ela é realmente muito rara, muito antiga E eu vou explicar o porquê. Como vocês podem ver, né? Tá escrito ali, é uma baioneta Doppler Gama Porém, não é uma Doppler Gama comum É uma Doppler Gama Emerald Uma baioneta Gama Doppler comum Você consegue ir no mercado por menos de 500 dólares Porque essa do Kazé vale mais de 3.500 dólares, né? Quase 20 mil reais. Bem, a skin da Doppler possui cinco fases diferentes. Fase 1, fase 2, 3, 4 E a Emerald A Emerald é muito mais rara, muito mais cara Muito mais difícil de ser dropada Por isso que enquanto as outras custam menos de 500 dólares A Emerald em si custa aí, né, mais de 3.400 Essa faca do Kazé aí No mundo existem apenas 717 É uma faca que eu particularmente gosto muito Gosto mesmo, assim, tanto da skin Emerald Quanto da baioneta, é uma faca, enfim, sensacional E ele tá combando essa faca Com essa Glock, né, que também é uma Glock Gamma Doppler, também Emerald Porém, a Glock Emerald é muito mais barata barata. Uma dessa daqui, por exemplo, tá custando aí cerca de 160 dólares. Ah, cachorro, mas por que a baioneta custa tipo 20 reais e essa não chega nem a mil? A baioneta é muito mais antiga. Ela é de junho de 2016, naquela época, na real é até hoje. É muito difícil você dropar uma faca dessa. Já a Glock Emerald veio na última operação, da Operação Arptide. É muito mais fácil você conseguir uma. Não é à toa que mesmo a Glock sendo lançada em setembro do ano passado, pouco mais de um ano, enquanto a baioneta Emerald no mundo existem apenas 717, a Glock Emerald já tem mais de 16 mil, né? Então, a demanda pode ser Até alta, né? Mas a oferta é mais alta Ainda. Porém, o Kazé tá com Essa digo aqui, essa Desert Eagle Chamas, né? No caso, uma Blaze. E essa é cara É cara porque é muito antiga, é cara Porque a demanda é alta, a oferta nem tanto Essa skin de Deagle está custando cerca de 410 dólares em reais Dá tá 2.200. É bem carinha Mais cara ainda, essa luva do Kazé No caso, uma Noctis Minimal Wear Luvinha de quase 4 mil reais Tá custando 700 dólares Que daí, 3.800 reais, mano, é uma luva cara que não é muito colorida Mas a graça dela é essa Ser completamente preta E tem uns detalhes ali de onça Lembra inclusive a camiseta da seleção brasileira né? A camiseta de goleiro, enfim E nessa primeira página também A k 47 do Kazé Que no caso é uma Fire Serpent Minimal Wear Cara, viu? Outra skin antiga Com demanda muito alta A comunidade gosta muito dessa K. Verde combina com a faca Com a Glock que ele tá usando Enfim Essa K custa aí cerca de 900 dólares 900 dólares uma versão rápida aqui, ó 4.800... Mano, 5.000 reais 4.860 5.000 reais eu não vi nenhuma WP de relevância do inventário dele É a mais cara Essa Fever Dream Que se custar 50 reais é muito, né? Também não vi nenhuma m 4 a Ah, ele tem M4A Sprint Stream, né? Ih, tá perdidinho Oi É, tá safe Esse foi o inventário do Kazé Mandei solicitação Kazé Duvido você me aceitar E aí, esse vídeo. É brincadeira, hein E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixem o um like nesse vídeo Se inscrevam no canal Meu sonho é bater um milhão de inscritos Estamos com 790 mil Falta pouco, né Então se inscreva aí Pra pelo menos me ajudar Já bater os 800 Que estamos perto Vou ficar realmente muito grato E é isso aí, manos Ó, todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo Da hora de CSGO Esse é o canal perfeito pra você Tamo junto, rapaziada Eu, rio ficando por aqui Até o um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Fácil <risos>